Bom dia, eu sou a Joyce, estou coordenadora do projeto Transformação Jovem 2017, coordenadora pedagógica e professora. E essa semana a gente está recebendo na Vila dos Sonhos, nos projetos da Onda Solidária, jovens e professores dos Estados Unidos, e essa experiência tem sido maravilhosa, gratificante e muito enriquecedora para todos nós, jovens, transformadores, alunos e professores do Projeto Transformação. Como também todo o município, toda a comunidade de Santana, que abraçou né, todos esses visitantes, toda essa causa, se uniu para recebê-los com muito carinho, muita união e muita gratificação para essa experiência inovadora e muito gratificante para todos nós.